bem-vindos a mais um vídeo e hoje trago-vos aqui um vídeo, eu já estive aqui uma altura hum, e então este vídeo é para vos relembrar este sítio, eu ando a fazer off-road aqui com a laranjinha toda, toda limpinha, então estou a sujá-la e venho aqui a este sítio, isto é uma piscina que é enchida com, com águas do rio e temos aqui uma espécie de moinho Está a chover, eu ando aqui a arriscar-me, com pedras escorregadias, e vou-vos mostrar do outro lado o que é que tem, está muito engraçado, espero que não me caia nada ao chão, nem é, luvas, nem telemóvel, nem chave da moto. isto no verão, se estivesse limpinho, dava aqui uma vela de uma piscina, pronto, e vamos subir aqui a sítio. E já começa a ouvir o barulho e cá está! Ora bem, me bem! Que beleza mal! Ora diga-lá que não é giro! Esperemos que não escorregue! E temos aqui esta belíssima queda de água, para quem conhece este local, isto fica aqui em Barcelos, para quem não conhece, fica mais concretamente a seguir à barragem da Penida, a barragem da Penida é ali ao fundo, por isso é só seguir o rio, e agora ainda temos aqui mais uma pequena surpresa, que é o um Moinho, cá está. É pena as portas estarem fechadas, podíamos ir visitar aquilo lá dentro... Isto está tudo degradado, não é? Paisagem espetacular! Vamos até aqui à beirinha, só para ter um bocado mais de noção da velocidade, do som e da força da água. Pronto, e é isto, espero que tenham gostado, até ao próximo vídeo maldinha, está bem? Peace and Love, fui!